Suponha agora que queremos expressar julgamentos passíveis de serem avaliados, por exemplo, como verdadeiros ou falsos. As chamadas sentenças declarativas. Gostaríamos de dizer acerca dessas sentenças. Isto é assim, aquilo é assado. Quais delas são verdadeiras quais são falsas? O fragmento da linguagem que nos permite expressar tais sentenças contém as chamadas Fórmulas. As fórmulas de primeira ordem formam mais um conjunto indutivamente definido. Expressões do gênero Omicron, nomes para valores de verdade. Mais uma vez, precisamos fazer uso da nossa assinatura de primeira ordem, que contém, em particular, símbolos para relação e símbolos para variável. Dado uma certa assinatura e um conjunto de símbolos de variável... A coleção de fórmulas induzidas da I é definida recursivamente através das seguintes cláusulas, dado um símbolo de relação, de aridade N, que lembramos, tem como tipo JN flechinha ômicron, supondo que a gente receba N nomes para indivíduos, ou seja, N termos, Podemos construir uma fórmula atômica, a fórmula mais simples possível, aplicando esse símbolo de relação a estes termos. Há muitas outras formas de construir fórmulas a partir de fórmulas dadas. A maneira mais simples é usando conectivos. Conectivos recebem tuplas de fórmulas e produzem outras fórmulas. Por exemplo, o conectivo de negação recebe uma fórmula, ou seja, ômicron, e devolve outro outra expressão com gênero ômicron. O conectivo de conjunção, ou o conectivo de disjunção, ou o conectivo de implicação, ou o conectivo de biimplicação, recebem, por sua vez, dois ômicrons e devolvem um ômicron. Ou seja, recebem dois nomes para booleanos e devolvem um booleano, no caso da lógica clássica. Há muitas denotações diferentes para esses conectivos na literatura. Às vezes, por exemplo, o conectivo de negação aparece assim, outras vezes aparece ainda de outra maneira. A conjunção, às vezes, aparece como E comercial. A disjunção, às vezes, como uma barrinha ou duas barrinhas verticais. A implicação, às vezes, aparece como sendo uma ferradura e a bimplicação como dois ou três tracinhos horizontais. Até mesmo o nome desses conectivos pode variar. A implicação, por exemplo, às vezes, é chamada de condicional ou, no caso da lógica clássica, condicional material. Continuando. Outros símbolos que são construtores da linguagem de primeira ordem são os chamados quantificadores. Os quantificadores funcionam como binders, uma linguagem de programação, talvez você já tenha ouvido falar deles. Os dois quantificadores mais conhecidos presentes na nossa linguagem serão o quantificador universal e o quantificador existencial. O universal é a letra A de cabeça para baixo. Vem do alemão "Alle". E o existencial vem do alemão Einige. Algum. Os tipos associados a esses quantificadores são um pouquinho mais sofisticados. A ideia, basicamente, é que na fórmula recebida tem um buraco ocupado pela variável. E, portanto, ao ocupar este buraco por um nome para indivíduo, a fórmula em questão retorna um... Omicron, um nome para um valor de verdade, um booleano. E, uma vez que tenha sido produzida esta fórmula, o que o quantificador faz é recebê-la e retornar ainda uma outra fórmula. Ou seja, a fórmula Φ1, que potencialmente transforma indivíduos em booleanos, ao ser precedida por um quantificador, é transformada em uma outra fórmula. Os parênteses são colocados aqui só por conveniência, para evitar ambiguidade. Eles não têm nenhuma função estrutural. Note a diferença nos tipos associados. Os símbolos de função eles retornam um indivíduo para cada tupla de indivíduos recebidos. Enquanto que os símbolos de relação retornam um booleano para cada tupla de indivíduos recebidos. Ou seja, termos não expressam sentenças. O termo sol é o nome para o objeto. O termo sol não é verdadeiro nem falso. E nem pode ser. Uma fórmula é uma potencial maneira de referir um valor de verdade. Uma fórmula é um nome para um valor de verdade. Repassando, as nossas fórmulas de primeira ordem, que às vezes na literatura são chamadas de fórmulas bem formadas, elas são construídas a partir da assinatura, em particular a partir dos símbolos de relação e ainda, complementarmente a partir dos símbolos de variável. que forma? Bom, há fórmulas atômicas que são construídas aplicando um símbolo de relação com a aridade apropriada a uma tupla de tamanho apropriado de termos, ou seja, nomes para indivíduos. Há conectivos como a negação conjunção, disjunção, implicação, biimplicação, que constroem novas fórmulas a partir de fórmulas dadas. Há também conectivos nulários como o chamado bottom e o top. E finalmente, há fórmulas quantificadas. Recebendo uma fórmula dada, eu posso produzir uma nova fórmula adicionando um quantificador sobre um símbolo de variável. Considere mais uma vez a assinatura de primeira ordem, que já foi vista antes, no vídeo sobre assinatura. Se eu estiver certo, cada uma dessas expressões, aqui escritas, constituem fórmulas, ou seja, podem ser construídas segundo aquelas regrinhas recursivas que nós acabamos de ver. Vamos explorar a estrutura da primeira destas expressões. Mais externo a ela, Está um quantificador ligado a uma certa variável x. Dentro desse quantificador há uma implicação, uma fórmula implicativa. O antecedente dessa implicação é uma fórmula atômica, h. O consequente é mais uma vez um quantificador, dessa vez ligado a uma variável y, que recebe, mais uma vez, uma fórmula implicativa que, por sua vez, tem como antecedente uma expressão atômica e, como consequente, igualmente uma expressão atômica. É possível checar que cada uma dessas acerções que eu fiz sobre as expressões atômicas são confirmadas olhando para os símbolos de predicado correspondente e para os símbolos de termos que neles aparecem. Nesse caso, todos os termos são variáveis, Podemos verificar caso a caso para cada um desses símbolos. Considerando, então, que nas folhas eu tenho fórmulas atômicas, eu posso tomar duas delas e usar um conectivo para construir uma fórmula complexa. Como também posso agora, com esta fórmula complexa, usar um quantificador sobre a variável y, digamos, para construir uma fórmula ainda mais complexa. E agora... Juntando estas duas, usar o conectivo de implicação para construir mais uma fórmula e, finalmente, com esta última fórmula, construir aquela com a qual a gente começou. Vale a pena observar que as quantificações estabelecem ligações entre as variáveis quantificadas e as ocorrências das mesmas variáveis no escopo da variável quantificada. A gente vai estudar isso mais tarde. O que vale a pena apontar aqui só é que há tais ligações. As ligações se refletem na semântica dessas fórmulas. Em particular, toda vez que eu puder falar da variável x, que está ligada a um certo quantificador, o nome dessa variável deixa de importar. Eventualmente, ela pode receber qualquer outro nome, desde que os links permaneçam. O que eu não posso é quebrar esses links, porque senão o significado da fórmula pode mudar. Há, portanto, além da estrutura linguística das fórmulas de primeira ordem, uma estrutura oculta feita por esses links. Vale a pena apontar mais uma vez que as fórmulas não vêm com uma interpretação associada. Sendo elementos puramente linguísticos, eu só vou conseguir saber a que elas se referem, o que é que elas dizem, depois de impor uma semântica sobre essa assinatura. Mas, em princípio, eu posso usar alguma imaginação e posso pensar que essa primeira sentença diz algo como herbívoros apenas comem plantas e que a segunda diz algo como a ah, função mãe D é injetiva e que essa terceira diz algo como ah, um número X é divisível por 6 se e somente se ele é divisível por 2 e por 3. Enfim, essa última também pode expressar uma espécie de equação Diz que há um certo x tal que para todo y, esta equação vale. Mais uma vez, as fórmulas não são verdadeiras e nem falsas. Ao escrever uma expressão como essa, o que eu estou fazendo é simplesmente usar um predicado binário entre dois símbolos de constante para construir uma fórmula. Eu só vou saber se essa fórmula é verdadeira ou falsa quando eu interpretar esse predicado binário e interpretar esse símbolo de constante. Agora, um exemplo interessante. você chegou até aqui, já deve conhecer os conceitos de assinatura de termos e de fórmulas de uma linguagem de primeira ordem. Na prática, frequentemente recebemos expressões de uma linguagem de primeira ordem sem que a assinatura tenha sido especificada. Como extrair a assinatura a partir das expressões? Considere a primeira expressão. Qual pode ser a classe linguística a qual pertence o símbolo father? Bem, caso se trate de um símbolo de predicado, certamente A denota um termo. No entanto, um símbolo de predicado não pode se aplicar a outro símbolo de predicado. E, portanto, father não pode ser um símbolo de predicado. Concluímos que só pode ser um símbolo de função. Portanto, um símbolo de função unário. Ainda não podemos dizer muito sobre a classe a qual pertence o símbolo A. Pode ser um símbolo de constante, pode ser um símbolo de variável. Considere agora a segunda expressão. Trata-se muito claramente de uma bi a qual receberia uma fórmula do lado esquerdo e outra do lado direito. Se não vejamos, caso essa bi se aplique somente a B e B seja uma fórmula, qual seria o caráter de GM para que essa parte da expressão fosse combinada com B? Não, GM só pode ser um símbolo de predicado, Claramente, binário. Do lado direito da bimplicação, a fórmula é um existencial, dentro do qual aparece uma conjunção. A conjunção só pode envolver duas fórmulas e, portanto, temos mais um predicado binário. O predicado binário mãe. O que sabemos sobre as demais expressões? A, B, C. Bem, C aparece logo após um existencial e só variáveis podem aparecer após um existencial. Portanto, C não pertence à assinatura. C pertence ao conjunto de variáveis. Mais uma vez, não sabemos que tipo de termo é A e também não sabemos agora que tipo de termo é B. Olhando para a terceira expressão, vemos finalmente que A só pode ser um símbolo de variável. E agora que já sabemos que A é um símbolo de variável e já sabíamos que B era um termo, temos que o antecedente dessa implicação é certamente uma fórmula e que esta expressão é um símbolo de predicado binário. Concluímos. E temos três símbolos de predicado binários. É verdade que essa fórmula é um pouco ambígua. Não está muito claro que se trata de uma implicação com um antecedente existencial ou se se trata de um existencial sobre uma implicação. Em qualquer dos dois casos, sabemos que o consequente da implicação precisa ser uma fórmula. E, portanto, obviamente, D precisa ser um símbolo de relação nulário, pois não há nenhum argumento. E, mais uma vez, não chegamos a uma conclusão definitiva sobre o termo B. Em particular, não sabemos se B é um símbolo de função nulário, símbolo de constante, ou se B é mais um símbolo de variável. Mas podemos, sim, fechar a nossa atividade, concluindo que a assinatura contém um símbolo de função unário, um símbolo de relação zero-ab e três símbolos de relação binária. Para além disso, o conjunto de variáveis contém pelo menos dois símbolos. Não sabemos ainda afirmar se B contribui para a assinatura ou para o conjunto de variáveis.